nova taxa de cancelamento. O tempo de espera passa a valer a partir do momento que você se deslocou até o passageiro e que você chegou no local de embarque para poder iniciar a viagem. Correto? Ok? Quanto eu recebo por ter esperado o passageiro e não apareceu? R$ reais, beleza? Um real por cada minuto. Mas vamos lá, o passageiro pediu o carro você andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quilômetros. Mas só que antes de completar os 5 minutos, que é o tempo limite que ele tem para poder esperar e não pagar a taxa desse cancelamento, Aí você já andou três km, e meio, tá perto de chegar, falta só mais três e meio, só falta mais uns três km e já deu quatro minutos. Aí, seu carro não roda sem combustível, seu carro 1.6 é um sedã, você roda com ele no alto pra poder ficar mais barato, mas não fica 2.75 litros do combustível. E o seu carro faz uma média de 7 no máximo 8 por quilômetro rodado. Então se você ronda metade disso aí, meio litro de gasolina, de combustível de álcool, de etanol já é foi pro um saco. Aí o um passageiro olhou no aplicativo, hum, gostei desse camaradinho aqui não, acho que eu vou cancelar. Vai lá e pum, cancela a viagem. Esse é o tal do mula, tem muita gente que tem dó do mula. Agora eu te pergunto, quando que esse cancelamento é bom? Esse cancelamento é bom quando você andou essa distância toda e quando você chega lá, que você inicia a viagem... Aí está lá a distância para você percorrer para poder chegar no destino final daquele passageiro, que é de um quilômetro, um quilômetro e meio, dois quilômetros. Aí sim, vale a pena ele ter cancelado e que esse lugar onde você foi buscá-lo tem que ser um lugar bom ou está rolando um preço dinâmico muito legal. Aí valeu a pena ele ter cancelado. Tá, mais botou. Essa criatura logo em breve não terá mais esses 5 minutos para poder cancelar. A Uber está numa nova fase de testes em algumas cidades brasileiras para reduzir esse tempo de 5 minutos para pena 2. Olha que legal. Legal. E se você andou motorista 5, 6, 7 quilômetros E quando você chegou lá Ele cancelou essa viagem antes de você chegar E você não recebeu a sua taxa Ou ao menos você andou essa quilometragem toda Chegou lá, o passageiro não estava no lugar Você procurou e não achou? Eu estou sentindo uma treta você, você não vai receber só 5 reais não ele vai ter que pagar por isso agora. agora agora ele vai ter que pagar valores máximos de taxa de cancelamento dependendo da cidade e da categoria que ele tenha solicitado o serviço de aplicativo, legal, então que ele tinha para poder terminar de tomar café ou às vezes mandar mensagem para você do elevador que estava descendo ou sair para fora do condomínio, ou então fechar a porta da casa, ele só vai ter dois minutos. Acho que vai ser difícil. Agora, hein? se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Uma coisa que pode ter facilitado, parece uma coisa idiota, é a questão daquelas mensagens prontas que vem já no aplicativo do Uber que talvez não tenha servido de muita coisa. Uma vez que o passageiro, quando ele solicita a viagem, ele sabe de todo o trajeto e quando o motorista está próximo de chegar. Aí você vai lá, manda uma mensagem dizendo que já chegou, o passageiro não gosta. Ou às vezes, quando ele é muito educado, ele entra dentro do carro e dá um bom dia, boa tarde ou boa noite, pergunta se está atrasado. Mas ele está perguntando se está atrasado ou se atrasou muito, justamente porque você enviou a mensagem para ele maus educados entram no carro e não falam nada pra você, tá chateado porque você mandou uma mensagem, querendo me dizer acha que eu sou idiota, eu não vi quando você estava chegando, quando esses bem educados fazem esse tipo de pergunta automaticamente eu já respondo já sei que ele tá perguntando pela mensagem que eu mandei eu falei não, só mandei a mensagem porque acontece em dias de chuva, em dias que o GPS tá meio louco, às vezes a gente chega o passageiro pensa que a gente está distante, e acontece muito dessas coisas, do passageiro entrar no carro, ou às vezes não está no local de embarque na hora, aí ele olha no aplicativo e fala, nossa o aplicativo aqui diz que você está uns 5 minutos ainda daqui, eu falei, pois é, agora concluindo esse tempo de espera reduzido, fica muito bom, porque já livra naquela questão do quesito de segurança, você chegou para poder buscar o passageiro, e você demorar 5 minutos, tudo bem que em 2 muita coisa pode acontecer, mas já reduz bastante. Essa questão de você possivelmente ser assaltado, uma tentativa de assalto, ou ser assassinado. <risos> A segurança tanto é para o motorista quanto para o passageiro. Moral da história, o passageiro pediu um o carro, o certo é ele já está no ponto já esperando. E essa cobrança variável de 5, de 2, de 1 um real, seja lá o que for, de 8 ou de 10, dependendo da categoria, pouco me importa. Quanto menos esperar, beleza. Melhor ainda, até por tempo de viagem deslocamento de 5, 6, 7 km, ou eu faço a viagem ou eu não aceito. Se for para poder ver de cancelamento de viagem, para mim... Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o um seu joinha, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e nos vemos pelas horas da cidade. Valeu, tchau!